Confira os significados das cores para passar o ano novo. Se você é uma pessoa supersticiosa, com certeza se preocupa com a cor da peça íntima, o look que vai usar na virada do ano, não é mesmo? Uma coisa sabemos, muita gente acaba passando de branco ou amarelo, por ser as únicas cores que se sabe o significado. Nesse ano novo, faça diferente, conheça o significado de todas as cores e arrase no look para a virada. Se você está procurando uma paixão das mais ardentes para o próximo ano, vermelho é a cor que representa isso. Amarelo dourado, precisa falar mais alguma coisa? É a cor para quem visa um ano com muita riqueza. Verde é a cor da esperança e da fé. Sempre bom começar o ano com um pedacinho de verde no look, né? Laranja é a cor da criatividade e energia. Ideal para quem está com novos planos profissionais ou, ou estudantis para o próximo ano. Rosa é a cor das pessoas que buscam amor. Seja amor próprio ou por outra pessoa. Azul é a cor da tranquilidade. Ideal para quem estiver procurando ser uma pessoa mais bondosa e desapegada no próximo ano. Roxo ou lilás é a cor da intuição. Para quem quer ter um ano mais espiritual e com energias positivas. Preto é a cor da decisão. Dizem que passar no novo de preto traz mais sorte. Mas se você procura independência no ano que está por vir, use e abuse do pretinho básico. Branco, além de ser a união de todas as cores do espectro, ainda é para quem quer muita, mas muita paz no coração e no mundo. E aí, que cor vai usar? Foi útil? Compartilhe. Deixe seu comentário. Obrigado mais uma vez por ver o vídeo.